Olá pessoal, aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Espero que vocês estejam escapando. Hoje nós vamos falar de um assunto que dificilmente eu encontro na rede e até em livros, né? Geralmente em livros você assim, encontra mais conteúdo, mas até isso é difícil. Quer é falar sobre não envelhecer, mas como você vai passando de fase e você não tem orientações, conversas, você não tem é, não vou dizer ajuda, né? mas você não tem nem. Mano. Esse tipo de assunto, geralmente, na sua casa ou com seus amigos. Então, a gente vai abordar hoje um pouquinho, beleza? Seja bem-vindo aí. Eu sei como é que é. Cercado e sozinho, né? Então, por isso que a gente vai fazer esse vídeo aqui. Muitas vezes, a gente vai passando de fases na vida... E a gente não tem com quem conversar... Ou com, com quem a gente conversa não se aprofunda. Por isso que eu fiquei muito preocupado em fazer esse vídeo. Eu encontrei um rapaz no atacadão... E ele passou por mim, ele é Uber, né? E ele falou assim, ó, eu o seu trabalho lá. E eu tava saindo do atacadão, fui fazer uma comprinha lá no final de semana. E ele falou assim, ó, acompanho você lá. E aí eu falei, pá, legal, você trabalha aqui. Ele falou, é, eu sou do aplicativo aqui. eu falei, ah, beleza, mano. E depois que esse cara foi embora, eu fiquei pensando assim, caramba, um cara de quase 40 anos, tal, mais ou menos, por que que ele acompanha o canal, né? E se eu já falei coisas diretamente para um cara como esse também, não só de que mora na periferia, não só que trabalha com aplicativo, mas que também, de repente, um papo dentro da casa dele. Eu fico nessas viagens, tá ligado, pessoal? Escritor é foda. E aí eu fiquei um papo dentro da casa dele, da família, dos amigos, nunca teve, de repente, um papo desse. Então esse papo aqui é para ele, beleza? E para vocês também, é claro, também que podem aproveitar o papo, passar para frente. E, e por que veio isso? Porque a gente dificilmente conversa, ó. Quando a gente vai casar, a gente decide casar, a gente decide se juntar com alguém, ou morar junto, sei lá, ou namorar mais sério, qual o papo que você teve com seu amigo para desenvolver uma relação de casal, né? Ah, não, mas se fala, geralmente, fofoca, se fala de relacionamento, geralmente até de forma tóxica, não, mulher é isso, homem é desse jeito, tal, beleza. Ah, eu vou começar por aí porque eu acho muito importante é, essa questão que os adventistas fazem, e os adventistas têm vários defeitos na religião deles. Tem várias coisas que eu não gosto, essa coisa de se arrumar pra ir ver Deus, bababá, toda essa babaquice. Mas tem uma coisa muito legal, muito legal deles, que quando eles vão casar, tem uma orientação, uma troca de ideia, tá ligado? Ah, Ferrez, mas isso funciona, não funciona? Eu já vi funcionando, porque eu vi um cara que ele ia casar e ele foi chamado nessas reuniões. E lá teve, ó, vida de casal é assim, vida de casal tem um entendimento, você tem que é, ser desse lado, outro CD do outro. E aí... Quando esse cara me contou que ele passou por esse curso, assim, como se fosse um curso, eu falei, caramba, mano, quantos casais que eu conheço, que separaram, brigaram, porque não tiveram um pré uma coisa dessa, né? Já entraram em relação um pouco preparado, porque é difícil, isso é uma coisa, manter a relação é outra, tá ligado? Manter a relação com alguém, aí a gente vai pro nível de amizade também, é entendimento, é ceder, é muitas vezes passar por errado, né? Mas quem te fala isso? Você aprende na prática, aí eu vou levar isso para outra ideia. Quantos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos separaram porque não teve o entendimento de trocar uma ideia de, às vezes, problemas simples? Vocês já devem ter passado isso dentro de casa. Depois que separa, a briga familiar, dá todo aquele caos, separa posse, se não tem posse, separa o pouco que tem, todo mundo fica mais pobre, por causa de, depois vira um detalhe, vira só uma desculpa daqui 5, 6 anos. Ah, eu separei por quê? Não, uma vez eu cheguei em casa, não fiz comida, eu levei um com ela, briguei, a gente acabou caramba, sério, você separou porque não tinha comida, né, no final da, da coisa, mas não é, uma coisa foi levando a outra, e isso foi emendando esses nós, nós afetivos, né, nós mal, mal resolvidos, né, e aí eu queria levar isso, esse patamar também para profissão, então é um vídeo que é, tem várias camadas desse vídeo aqui, mas eu queria deixar um pouquinho de pensado aí, até na cabeça de vocês, essa, essas respostas, né, porque eu também não tenho, eu tô procurando também as respostas, também tô... É, passando para as idades também, estou aprendendo, né? tentando aprender. Agora, é, dentro da, da, da, da amizade, da amizade, qual os graus de amizade que você vai mantendo depois, quando você vai ficando um pouco mais velho? Isso não tô dizendo velho só de 50 anos, 60 até 70 não, Estou dizendo que você vai passando sua vida. qual os graus de amizade que realmente vale a pena? E, e não só vale a pena em termos de ganho, nada de besteira assim, mas vale a pena de conteúdo, de a pessoa somar dentro de você, dentro da sua família, dentro da, da, das suas características, né? É, então, por isso que eu falei que o vídeo tem várias camadas, porque eu até anotei aqui algumas coisas para a gente trocar ideia, né, mano? É, as pessoas vão ficando um pouco também mais velhas e elas vão segurando mais o BO. Qual que é? O homem, todos os, os BOs que tem... Financeiros, todos os B. O, né? Isso na, na patriarcal, nessa sociedade que a gente vive aqui, real, né? Periferia. Os BEL financeiros, os o de resolver as questões mais de é que mate joga no homem, né? O homem vai ficando com as costas pesadas, vai ficando um cara que ele tem que sair final de semana para beber com um amigo ou jogar uma bola. Ele vai se distanciando do lar muitas vezes, das amizades que é produtiva de família. Ele vai se distanciando também e ele procura algo para poder se aprofundar fora daquilo que é a família, que também começa a sufocar ele com essas coisas. A mulher já fica com todos os favores, todos os. Tudo que puder empurrar nela. Né? Quanto mais velha a mulher vai ficando, 50, 60, né? Mais idosa, um pouquinho, 60, 70, eu vejo, mano, coisas assim inacreditáveis, velho. É, quando eu vou fazer meus, os exercícios lá, as senhoras que fazem comigo os exercícios, elas não têm pais, mano. Os netos ligam, os tios ligam, é todo mundo enchendo o saco, velho. Sabe? A mulher não tem vida mais, você vai perdendo, na, quando você vai envelhecendo, a característica da sua vida. Você vai ficando a favor do outro, porque o cara fala, ah, não, aquele cara ele pode ligar, ele não faz nada, não. Não, ele se aposentou, ele trabalhou a vida inteira, ele tem as obrigações dele, ou ela tem as obrigações dela, mas fica à mercê de neto, de filho. E aí tem outro tipo de camada, né que é essa coisa de jogar o B.O. para a pessoa resolver. Não, põe ele lá, ele vai lá entregar, pô, em Santa Maria Não, manda ele lá, manda de ônibus, ele vai lá, ele tem o cartão de aposentado eu sei de todas as dificuldades assim, de você poder contar com a pessoa também, de querer que ajuda e tal, mas isso é uma coisa que eu queria deixar aberto aqui também, mano. cuidado, para você não onerar o seu familiar, mano, tá ligado? E aí vamos para outra camada, depois a gente faz um vídeo de cada camada, se vocês quiserem, vocês deixem aí no comentário, mas eu vou para outra camada, a pessoa vai ficando mais velha também, depois de um certo tempo de trampo, ela junta mais um dinheiro, ela compra uma posse, outra ela não sabe lidar com a posse, Porra, Rafael, mas como não sabe lidar com a aposta? Não sabe lidar, porque só ensinaram a aglutinar. O sistema capitalista, ele ensina você a aglutinar. Então, você tem que aglutinar, escalar e aglutinar mais. O que fazer com aquilo? Tem cara que eu conheço que trabalhou 50 anos, 40 anos, 30 anos direto. E aí o cara conseguiu ter uma casa de aluguel, conseguiu ter um comércio, um negocinho, e agora o cara não sabe viver, mano. Ele tem a renda e ele quer fazer mais renda. Então, o ano muda. O cara junta mais dinheiro e compra outra renda. Aí você pega pra ele, você senta nele e fala assim... Mano, eu queria conversar com você. Qual é o propósito? Você vai sair se divertir com esse dinheiro? Você separa um pedacinho desse dinheiro pra você curtir? Você tá de, de verdade vivendo? E aí o cara... Não, mano. É o que nós temos que comprar isso aqui, tem que comprar aquilo. Não, não, não. Não é comprar. Não é escalar. Seu filho já não vai morrer de fome, mano. Como diz meu pai uma vez, né? Pra mim. falou filho, sua filha também... Eu, eu tô falando isso pra vocês, pessoal. Porque eu fui chamado no grau também já, para meu pai. Falei, Calma. Sua filha vai morrer mais de fome, não, você é louco, ninguém vai, nenhum parente seu vai acontecer o que tava acontecendo com nós, não. Aquela pobreza extrema da gente comer sopa com osso, quirelinha, então tem hora que alguém tem que chamar também no pente e trocar uma ideia, entendeu? Porque o sistema leva você a é só escalar, mano. Então você vai produzindo, produzindo, escalando, juntando, e qual é a meta? Ah, Ferrez, mas esse papo é um papo para quem junta coisa. Tá, mas tem cara na periferia, velho? Que ele tem condição, mora na periferia, ele tem condição de ter uma vida, de sair no final de semana, de comer num restaurante legalzinho. Não tô falando restaurante caro, não estou falando num restaurante legalzinho, levar a família, levar o filho num parque. E o cara, mano, é 24 horas focado em dinheiro. Dentro da quebrada, 24 horas, bitolado. Não, vou ter que... Escravo da única renda dele, muitas vezes. Olha o que eu tô falando para vocês, ó. O cara tem só uma casa de aluguel e o cara é escravo, porque o inquilino liga, não, a água aqui tá estranha. Eu tô indo aí, domingo. Tá ligado? Sábado o cara tá vivendo lá, tocando azulejo da própria casa pra economizar cem reais porque ele não quer, dos mil do aluguel dele, tirar cem reais do cara. Entendeu? Então, por isso que eu falei pra você que esse vídeo vai ter várias, várias escalas, né? Tem várias ideias pra gente tocar E é um vídeo diferente que eu resolvi fazer hoje. Porque são uns assuntos que abordam na quebrada. Muitas vezes as pessoas me abordam pra trocar uma ideia. E eu vou ali dando um conselho, vou conversando e vou aprendendo também, né? Porque a gente tá sempre em construção. Mas que nem, ninguém vai tocar ideia. Eu tenho um amigo meu que ele tem 30 anos, o pai dele nunca chamou ele e falou, mas vamos tocar a ideia aqui de ser homem. O que é ser homem? Você vai construir isso, aquilo, aquilo, e depois você vai fazer o quê? Qual é o prognóstico do bagulho, né? Qual é a receita de ser homem, de ser mulher na periferia ou fora dela? Não interessa também, pode ser fora, qualquer lugar que você esteja. Né? Esses papos, mano, é com sabedoria, com vivência que você vai tendo, mas se alguém adiantar o processo, ajuda, né? Porque a gente não pode ter um canal aqui só para poder vender produto, é, que nem todo mundo tá fazendo, loucura de só querer vender, vender. É importante você vender, tocar sua vida, fazer suas coisas. Eu tô vendo um monte de gente perdida, um monte de gente que já não sabe mais o que fazer com, com o que tem, nem só em canal, Instagram, rede social, é, sabe? Porque tá tirando a essência do que é o, o, o trampo, mano. O trampo é você abrir isso aqui e você ter um entendimento, ter dúvida, sair daqui um pouco mais... É, com mais dúvidas ou, e com algumas respostas também, entendeu? Então, me preocupa, muitas vezes, é, a gente entrar nessa bolha aí, que, que todo mundo tá entrando, e essa bolha de fazer coisa e não ter sentido, mano. Se o que eu tiver fazendo aqui não tiver sentido, não tem pra que manter o canal, acaba o canal e já era, certo? Na sua vida, no seu pessoal, na sua cozinha, na sua sala, é a mesma coisa, mano. Você, muitas vezes, não tem um prognóstico, não tá tendo nem receita pra sua vida. Sabe por quê? Porque tudo que você tá degustando é imediatismo. Não vai te trazer felicidade nem planejamento para você ter um pouco de vida, certo? E, mano, se você desenha o horário que você vai pro médico amanhã, você põe na sua agenda, ou você põe no seu caderno, por que, que você não vai desenhar daqui a 10 anos o que você vai fazer? Ah, mano, 10 anos eu tô vivo, não. Sei lá se eu tô vivo há 10 anos. O cara falou isso, eu já levanto da mesa. para falei, parça, obrigado. Quero viver com alguém que daqui a 10 anos tá, tá morto não, mano. Você é louco? Tô plantando amizade aqui para 10 anos já não tem mais amizade? Entendeu? Então, são vários assuntos e os, os estereótipos são jogados no homem, na mulher, no avô, na avó, certo? No sobrinho, no sobrinho. para que contar? para poder é, pesar a pessoa. Então, mano, se você é um desses, para de pesar. Se você é um que estão te pesando, não deixa pesar. Não pega para você. Não pega tudo para você. Você foi na casa de um parente seu Você passou duas horas lá O parente falou, porra, no outro dia Pô, só passou duas horas aqui, tá tirando O cara vem passar aqui, vem duas horas, mal falou Ficou no celular, papapá Problema do parente, você foi, você foi lá ver Você se dispôs, você saiu da sua casa Deixa ele viver com aquilo, aquilo não é mais seu Você foi lá, você pode melhorar? Pode ficar menos no celular? Pode, beleza, a próxima vez que você for Nem que você fique meia hora, fique menos no celular Fica mais com a pessoa Agora tem coisas que não é mais nossa, mano. E as pessoas ficam jogando eu chamo isso aí muitas vezes da pessoa ficar te engordando, tá ligado? Porque eu tenho esse problema, né? De engordar, então eu, eu uso isso aí. Eu falo, caralho, o cara veio aqui, me engordou meio que ele foi embora, mano. tá ligado? Me encheu de problema, não contribuiu com nada comigo, só me onerou e ainda marcou um compromisso pra amanhã eu ajudar ele, entendeu? Vamos ajudar as pessoas? Vamos. Mas não vamos ser esquema, certo? Então, dentro desse, desse dessa real que nós estamos trocando aí, 12 minutos, 15 minutos aqui no vídeo, é curto pra gente falar tudo isso, por isso que eu gosto de ler, por isso que eu gosto de estudar, por isso que eu acho respostas em outros, outros meios, tá ligado? Porque o vídeo é, é um resumo, né? Que a gente tem que fazer. Se eu fosse fazer esse texto aqui, ele é um texto de 20 páginas, de repente, né? Mas hoje em dia não dá tempo mais de escrever tudo. Nem, e quem vai ler? Vou pôr no blog, pra quem vai ler, entendeu? Poucas pessoas, ah, eu teria interesse de ler sobre isso. Então, mais pra frente a gente para um dia e escreve um texto sobre isso. Mas eu queria deixar essas camadas aqui. Eu queria deixar essas mais questões, tá ligado? Porque a gente vai sendo guiado por um, por um processo que já existe. Já colocaram a gente dentro da situação de cidade. Já criaram as alternativas sociais. E a gente vai, ser, vai sendo guiado nisso, mano. Tá ligado? Mas isso não quer dizer que você vai encontrar felicidade nisso. Isso não vai dizer que você vai encontrar a resposta nisso. Então você tem que achar o seu próprio ritmo. E para terminar o vídeo, eu queria falar disso de ritmo. Sim, você tem um ritmo na sua vida que você coordena Você não precisa ser acelerado pelos outros mano. Você não precisa estar no tempo dos outros Ah, mas eu preciso estar trabalhando eu preciso... Beleza, aí você tem que estar trabalhando Você tem que estar no ritmo do cara O cara entrou no seu bagulho de aplicativo e você está lá dirigindo Vai ter que ser no ritmo que às vezes o cara oh, Vai um pouquinho rápido, vai um pouquinho devagar Inclusive, quero mandar um abraço para todos os caras Que dirigem aplicativo e táxi, mano Que apesar de tudo, uns é de direito, outros é de esquerda Não sei o que, papapá Apesar de tudo, o cara tem que ter coragem pra caralho Pra pôr um cara atrás do carro dele e levar num destino, mano Tá ligado? Então, esse vídeo aqui é em homenagem a vocês. Mas, mano, a vida também é isso aí, ó. A vida é alguém te guiando e você também guiando alguém. O ritmo você muitas vezes coordena. Não deixa os outros onerar você, mano. Não deixa, tá ligado? O papo é esse aí. Eu queria agradecer o pessoal da Apoia-se, que tá sempre pondo carga aqui nessa campanha minha, que sempre me faz trabalhar de, fim de manhã, porque os caras depositam na Apoia-se é pra ter resultado, né, mano? Então, eu preciso trabalhar, preciso gerar os livros, o que a gente vai gerar esse ano, inclusive, de livro é feito pelo Apoias, e eu separei aqui dois presentes hoje para mais duas pessoas da campanha. Sei que vocês não pedem nada, que vocês é gente boa pra caralho e contribuem porque acredita no trampo, mas eu também me sinto bem quando eu mando alguma coisa. Então, Vitor Cândido e Eduardo Batista dos Santos Saig. Saig, né? Eu vou mandar para vocês dois, dois kits. Um presente que eu ganhei da editora Draco, esse livro aqui fantástico, ó, do Paulo Freire. Se você não acompanha a Editora Draco, acompanhe, porque é uma editora incrível. Esse trabalho aqui é um trabalho histórico, já falei dele aqui no canal, tá? Eu vou mandar esse kit aqui da Draco, junto com o Easy Breeze, né? Mas esse livro aqui, ó, o Easy Breeze é da Comic Zone. Se você não deu oportunidade para o nosso primeiro Mauá, a nossa editora aqui, a Comic Zone, dá oportunidade, porque, mano, isso aqui é uma aventura muito legal, com uma narrativa assim, um... é, mano, é Hollywood... No ápice, tá ligado? Você fala, mano, é filme japonês no ápice dos graus. Você, cada página que você abre explode na sua cabeça. Então eu vou mandar esse, esses dois aqui pro Vitor Cândido, certo? Vou mandar o Apagão, do Rafael Fernandes e do Dilacerda. É, Fogo nos Fascistas, da editora Draco também, ó, que me mandou. Eu já tenho o um Apagão, então eu vou mandar pra ele. Lacradão. O Cala Boca Fido, do Eduardo Cassi e do Tiago Palma, ó. Essa editora é Draco, mano, você é louco, é, é outro, outra editora que, que dá orgulho a gente, sabe, ter uma convivência, mano. E pra, desse kit aqui que eu vou mandar, do Eduardo Batista, eu vou mandar o cara Boca aqui do apagão, certo? E vou mandar o Menino Larva, que é outra outro HQ nossa, que a gente lançou no formato mais molinho também, ó, certo? Que é surreal, uma coisa que você. Mano, é uma é um, é um HQ daquela que você fica revisitando de vez em quando. Fala, mano, eu vou ver de novo, vou ler de novo, vou ficar viajando só nos desenhos entendeu, vira é um catálogo de arte, mano. não é só um HQ, então vou mandar esses dois kits aqui pra vocês, tá bom, como forma de agradecimento pelo vídeo, eu vou... Ih, mano, e mandei um monte de marca página da Draco também, tem um monte de coisa legal, sigam lá a editora Draco nas redes sociais, sigam a Comic Zone, se vocês quiserem, claro, e tenham uma boa vida aí, a gente volta logo mais com os assuntos se interessar a vocês, se também der pouco, viu, eu vou voltar porque é importante pra alguns. se for importante pra um, vai ter um vídeo desse de novo, tá bom, um abraço.